What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online, um mensageiro da brilhagem. Estou aqui passeando, estou dirigindo e eu tive uma ideia. Eu pensei, por que não fazer um vídeo para os meus queridos learners explicando o so? Soul? soul, na verdade, vocês devem estar acostumados aí com o significado de então em português, certo? Só que o soul... Além de ser então, pode ter vários outros significados dependendo do contexto e de palavras que vão junto, né, com ele. Depois, antes, enfim. E é o que eu vou passar para vocês agora. Então anota aí as expressões que eu e o Flash separamos aqui para vocês. sou então, como eu já falei para vocês, certo? Depois nós temos sou so. O so sou repetido aí, ó, duas vezes. Isso aí tem o um significado de mais ou menos. É claro, você deve ter ouvido aí já more or less, né, mais ou menos. Também tem o so so mais ou menos que aliás tem diferença entre esses dois, mais ou menos, viu? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só contando a diferença entre esses dois e dando exemplos, tá bom? Mais uma expressão com so é quando você coloca o much na frente. Então ficando aí, so much. O que significa so much? Significa, na verdade, tanto ou tanta. Quando na verdade você diz assim: ó, I love you so much. I love you so much, I love you so much é tipo eu te amo tanto, eu te amo muito, Algo nesse sentido, <risos> então o, o much, na verdade, ele é diferente do many, né, quando você coloca aqui, ó, so many, que na verdade é uma outra expressão, so many também significa tanto, tanta, tantos, tantas, só que o so much é o tanto, tantas, tantos e tantas, para coisas não contáveis, que você não consegue contar, Agora, o so many serve para coisas contáveis, que você pode contar. Então, um exemplo aqui, ó. Uh, there are so many cars right there. Tem tantos carros ali, tem tantos carros lá. I love you so much. Eu te amo tanto. Você não tem como contar o amor, o sentimento que você sente por alguém. Não tem como contar. Não tem como contar. Agora, os carros na rua, você tem como contar. Então, por isso que eu falei, so many cars. E love you so much. Então, anota aí, provavelmente você deve ter conhecido, né? Já deve ter aprendido essas expressões, mas não com esses detalhes que eu estou te passando. Agora, mais uma expressão aqui com o so, quando você usa o that na frente. So that. Que significa para quê? Para quê? para que eu sou that, muito bem, mais uma expressão que é so far, so far, você deve estar pensando aí, pô Júnior, so far eu sei o que é, é aquele negócio que tem na sala e que eu sento ali e já assisto minha televisão, né, eu sento no so far, você é zoeiro mesmo, hein cara, mas na verdade so far significa até agora, até o momento, então tem até aquela expressão, né, so far, so good, até agora, até o momento, tá tudo bem, tá tudo bom, so far, so good, so far, até agora, e quando você troca o far pelo long, ficando assim, ó so long, fica muito tempo, muito tempo, so long, muito tempo, tem até um outro significado de so long, que é quando você coloca no sentido de tchau, so long, bye bye, bye bye, so long, pode ser usado também como despedida, e além do so long, tem também o so to speak, so to speak anota essa daí que significa por assim dizer né assim assim que é dependendo do contexto da situação que você está empregando o sol é claro que tem outras outros significados outras um, outras traduções outras maneiras de usar o sol essa essas aí que eu passei para vocês foram algumas delas e se vocês por acaso querem mais outras expressões com sol ou qualquer outra preposição que vocês up down uh, at in on for just leave your comment here i'm gonna be so happy to help you guys. Deixa o like aqui para ficar feliz nesse vídeo, se inscreve no canal, dá um tapa no bellzinho para ficar feliz e se inscrever, compartilha com os amigos e é claro que eu quero convidar vocês o encontro internacional como aprender inglês, que vai acontecer entre os dias 6 e 10 de junho. Nesse encontro, eu e você, quer se encontrar comigo, não quer? Então a gente vai discutir maneiras e técnicas e métodos de aprender inglês de uma maneira mais rápida, mais fácil. E mais objetiva para que você tenha mais resultados com o seu uh, aprendizado no inglês serão três encontros e mais lives e outros conteúdos que eu vou postar entre os dias 6 e 10 de junho para você participar clica no primeiro link aqui na descrição coloca o seu nome e seu e-mail rapidinho vou te mandar todas as informações por e-mail para a gente participar juntos combinado é gratuito 100% online pode clicar e a brilhagem acontecerá e olha só eu coloquei aqui dois vídeos aqui desse lado que com certeza vão te ajudar muito no seu aprendizado